Ele Eita peste, medo da puta do Guilherme, até aí o Mike muleu vocês. Eu vocês aqui. O Mike muleu vocês. Rodrigo, faz a contagem aí. Um, dois... Eu disse que eu ia fazer se eu quisesse, né? Olá, me chamo Douglas. Lucas. Gilmar. É. Não, não, não, não, não, não. não, mas abençoe-me. Ah. <risos> é, Luquinha. Milão, Gilmar, qual é o tema de hoje? Rapaz, a gente está começando o Let's Bora, para falar um pouquinho de um jogo que a gente jogou um pouco nesse instante, que é o Limbo. Rapaz, é... eu baixei hoje esse jogo no computador, né? Então é o seguinte, eu estava vendo um vídeo aí na internet e vi comentando sobre esse jogo e eu olhei assim, rapaz, passou lá uma cena de 5 segundos, né? Uma cena de 5 segundos, eu li, rapaz, deve ser massinha de jogar isso aí. Eu sou carinho tanto, né? Só que eu não imaginava o quão bom que era esse jogo, né? Toda a atmosfera que ele cria em torno assim de... Realmente o... é um jogo que é praticamente preto e branco Um jogo em preto e branco, 2D Que tem uma imersão que sinceramente a gente quase que não conseguia mais parar de jogar aqui Porque de tão imerso que nós já estávamos na, no jogo E o jogo não tem sequer uma palavra para narrar a história Então mostra que realmente foi um, um trabalho excepcional né o jogo é um jogo de quebra-cabeça plataforma de um jogador só e ele foi desenvolvido pela Playdead os produtores são Dino Christian e o Max Ripper então o jogo é bem interessante, Eu já tinha visto vários vídeos, vários comentários sobre ele em outros canais principalmente o Pitocando Games, dizendo que o jogo é bom, que o jogo é totalmente foda que tem todos tem que jogar porque é indie, é barato, é bom, ganhou prêmio e tudo mais. Que o jogo é enigmático, a música, a arte do jogo é fodástica. Foram sempre elogios desse jogo, ganhou várias pessoas. Então, pessoal, é isso. A gente traz um pouquinho hoje aqui no Let's Boy, um pouquinho desse jogo para falar. Ele é um jogo incrível, bastante conhecido. Produção, sempre é uma super produção, embora seja. Inútil. Parece diferente, mas é um jogo incrível. Quem não viu ainda, vale a pena dar uma conferida. A gente adorou o jogo aqui, na primeira vez que a gente jogou o Limbo aqui. Acho que não parece jogar. Então, pessoal, é isso aí. Jogo incrível, confiram. Se você tá vendo esse vídeo, seu like, se inscreva, curte, comenta achive os brothers, sei lá. Só é isso aí, valeu. Se inscreva, se você não é inscrito, e... gostou. Caralho, eu quero mais cedo Basicamente, o jogo é um menino, acorda numa floresta e tenta sair dela. É isso, você. Só não tem nada, vocês vão acordar lá, o um menininho. Vai, filho. Sai daí. Muito bom, muito bom, gostei muito. Bom. Muito bom, muito bom. bom. O que, é que a voz do Além tem para dizer sobre o jogo? <risos> é um foda, porra. Vou dizer o que Esse jogo é bom. Joga aí as caras e moraliza o esquema de foda-se. Ha, <laughs>